Alô, alô moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós aprenderemos um pouco mais sobre o DNA, especificamente como funciona seu processo replicativo, ou seja, o seu processo de cópia. Vamos analisar um pedaço de DNA e desenrolar sua dupla hélice para enxergar melhor o processo. Lembre-se que o DNA é uma molécula muito, muito, muito longa. E a pergunta que eu quero te fazer é, e agora? Como ocorreria esse processo de cópia, que é chamado de replicação? Nós temos três opções. A primeira é a replicação conservadora. Nós temos o nosso velho par de DNA, e então sintetizamos um par de DNA completamente novo a partir do par antigo. Então, você pode ver o par antigo, que parece igual ao que tinha antes, em amarelo, e temos um par completamente novo, que aqui é representado em azul. Nossa próxima escolha, né, a segunda opção, é a replicação dispersiva. E na replicação dispersiva, vamos acabar com dois pares de DNA. E, em cada um desses pares, temos parte do DNA antigo e parte do DNA novo disperso dentro dessa fita dupla de DNA. Então, você pode ver que há é amarelo e azul misturados. E não teria necessariamente que ser na proporção que eu desenhei. Eu desenhei nesse tipo de proporção perfeita, onde o amarelo e o azul são do mesmo tamanho, mas talvez os amarelos fossem um pouco maiores, e algumas partes do azul menores, e vice-versa. E a terceira opção que temos é a replicação semiconservativa. E na replicação semiconservativa, cada par tem uma fita do DNA antigo, que você vê em amarelo, e uma nova fita recém-sintetizada em azul. A pergunta de como o material genético é replicado foi respondida por dois cientistas, um com o nome de Melson e um outro com o nome de Star, E eles conduziram um experimento famoso que foi nomeado por eles, o experimento Melsonson star E nesse experimento, eles provaram que a replicação do DNA é semiconservativa. Então, é assim que o DNA é replicado. Não deixe de acompanhar nossas próximas aulas sobre o DNA. Bons estudos e até a próxima!